Hoje nós vamos ver como são e como trocar o solado de sapatos para diabéticos. Eles podem ser usados por qualquer pessoa, porque aparentemente são iguais a qualquer outro. Mas o sapato para diabético ou para pessoas que são portadoras de uma doença chamada pé diabético, elas não podem correr o mínimo risco de ter seus pés machucados. Por isso, um sapato para diabético, ele é todo feito de couro. Quando eu digo todo feito de couro, ele é feito de couro por fora e é feito de couro por dentro. Para que fique macio, para que não corra o risco de um sintético ferir o pé da pessoa. Ele, onde é possível, ele é acolchoado. Suas costuras são mínimas. São o mínimo possível do que, se você, do que você pode imaginar. As costuras internas são o mínimo possível. É também importante observar que a costura feita para a colocação do solado ela é externa você vai usar um solado como esse. Talvez nós possamos mostrar pequenos pontinhos aqui. Esses pontos são onde você vai costurar novamente o solado do sapato. E é interessante você observar que não é utilizado cola, não é utilizado cola na colocação. Vai ser recosturado, isso foi feito, na fábrica é feito a máquina, mas nós vamos fazer a mão. No momento de braquear, de costurar o calçado no solado, é preciso muito cuidado, porque ele não vai ser colado, ele não vai ser colado. Ele vai ser somente costurado. Normalmente nós começamos por aqui, porque aqui tem a costura. Então é um ponto que é menos observado. É na curvatura do pé. Nós começamos por aqui. É importante você observar que em determinado lugar, aqui, por difícil que esteja para você ver, tem um pontinho. Aqui tem um ponto, aqui tem outro, aqui tem outro. Aí tá difícil de ver, imagino. Mas aqui... Vai para que você observe aqui dentro. Compreendeu? Aqui tem a marcação do lado de fora, bem difícil de ver. Não sei se consegue. É para observar a marcação, ela corresponde a essa marcação interna, que por sua vez vai corresponder à marcação dos furos originais do calçado. Extremamente importante que você atinja exatamente o furo. Uma linha que é mais fácil para você ver, estou utilizando aqui uma linha mais fácil para você observar. Assim você vai ter um ponto aqui e o laço vai passar aqui. Normalmente não é tão difícil assim não. Só porque eu tô me propondo a mostrar. Aí. Quando pega no lugar certo, não é difícil. mais ou menos isso que nós vamos fazer com a linha preta. Nós vamos passar um laço, descer, pular um dos furos e aí... aonde estava o outro. De verdade, não é tão difícil. Tá difícil aqui pra mim, porque eu tenho que olhar para o que eu tô fazendo e ainda olhar para o que eu tô filmando. Compreendeu? E somente, somente para mostrar o ponto que nós vamos utilizar para costurar o sapato para diabético. Nós vamos, de verdade, começar por baixo, e depois você vai ver isso. Um ponto próximo. Esse daqui é o ponto próximo. Por baixo, nós vamos pular esse daqui. Nós vamos vir para cá. Vamos para esse onde nós já passamos uma vez. E vamos... as coisas vão ficar se laçando só para atrapalhar é Lady Murphy aqui um ponto nós vamos pular o ponto por baixo e por cima nós vamos aproximar passando pelo mesmo furo vamos chegar mais perto aqui aí nós vamos passar esse daqui, pular. Agora é pra ver, né? Isso nós vamos introduzir aqui, puxar. Veio aí, nós vamos voltar por baixo. baixo tá junto e por cima faltou um ponto nós voltamos então nós temos o ponto aqui e aqui é isso que nós vamos fazer No sapato. Então vamos começar. A agulha já está introduzida. Aí a pessoa cega não consegue. Enfiar. A linha num furo de agulha tão grande. Aqui tá bom. Nessa outra ponta. Vamos dar um nó, outro nó para facilitar nossa vida, nós já introduzimos aqui, veja não está introduzido no, no solado, Tá? Não está introduzido no solado. Nós vamos passar esse nó debaixo da gáspia do sapato. O nó ficou aqui. Aqui nós vamos introduzir no próximo furo. Eu já disse, não é uma coisa assim tão monstruosamente difícil. Questão é que eu estou fazendo e tentando filmar. Aí dá para ver, será? Eu estou indo no, na guia no furo que tem no solado. Aí. Vou puxar toda essa linha. Toda essa linha. Ficou um ponto aqui. Agora é com linha preta. Mas é igual a linha amarela que eu fiz. Para que você percebesse como é. Aqui. No mesmo lugar. Esse ponto ponto ele deve ficar para dentro, escondido, ele está lá, aqui na mesma direção, onde eu encontro uma marcação, eu pulo uma marcação, veja que os furos, sapato estão visíveis, então eu passei aqui, eu pulei um ponto, venho no um segundo ponto, introduzo, veja, pega exatamente onde eu necessito lógico que ele vai sair para aqui eu fiz um ponto aqui eu pulei Aí eu volto um para pegar exatamente esse do meio aqui entre um e outro. possibilidade de você embaraçar a linha como está querendo acontecer aqui. De cima para baixo. De cima para baixo como já deveria ter feito antes. Então, aqui, voltando. Olha. Vai sair aqui. Saindo aqui, entenda por cima só vai ficar um ponto aqui. Eu pulo um, certo? Eu pulo um, venho para esse daqui, vem para esse. Passo. Bateria tá dando sinal de que ela vai morrer. Ó, é, é isso, a gente vai laçando tudo ah, aí. Você volta a um furo onde você já havia passado. Ah, isso é algo muito complicado. Não totalmente. Não é algo. Se você tentar a primeira vez for fácil demais, ou você é alguma espécie de gênio, ou então você está fazendo errado. Mas não é algo que mate, não. Não me sinto assim a pessoa mais inteligente do mundo. Mas sou capaz de fazer. Se eu sou capaz, eu acredito que qualquer outra pessoa seja capaz rice Agora o sapato para diabético. Teve seu solado trocado. Todo braqueado. Mas também pode ser nesse ponto aqui. Esse é feito com suvela ao invés de agulha comum. Esse porque é o original? É isso aí, falou até a próxima.